Como emagrecer rápido malhando na academia? Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E eu irei trazer esse debate. Uma pergunta que me fizeram e eu vou responder da melhor maneira possível. Existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a emagrecer mais rapidamente enquanto você malha na academia. Aumente a intensidade dos seus exercícios. Tente fazer exercícios mais intensos como corrida, saltos, levantamento de peso, para queimar mais calorias durante a sessão de treino. Faça exercícios de alta intensidade intercalado com períodos de descanso. Esses exercícios são conhecidos como HIIT, são eficazes para queimar gordura e aumentar o metabolismo. Mantenha-se sempre hidratado. Beba muita água durante e depois do seu treino para ajudar a manter o seu corpo hidratado e ajudar no processo do emagrecimento, porque automaticamente você não vai sentir tanta necessidade em ter que se alimentar a todo momento. Coma alimentos nutritivos, eu sempre falo isso aqui para minhas alunas, minhas clientes, alimentos nutritivos. Certifique-se de estar comendo alimentos nutritivos como frutas, verduras, proteínas e grãos integrais, para ajudar no processo do emagrecimento e manter o seu corpo saudável, afinal de contas você quer emagrecer com saúde dormir o suficiente. Coisa que pouquíssima gente faz hoje em dia, né? Esse vida, essa vida estressada não, não nos deixa dormir como nós deveríamos, de 7 a 9 horas por dia. Então, é importante ter uma boa noite de sono para ajudar a manter o metabolismo acelerado e ajudar no processo do emagrecimento. Afinal de contas, você faz um pequeno jejum intermitente, quando você está dormindo, porque você não vai estar se alimentando. Correto? Perfeito. Lembre-se de que emagrecer de forma saudável e duradoura envolve uma combinação de exercícios regulares e uma alimentação saudável. Isso é muito importante que você entenda alimentação saudável, e exercícios regulares. Se você estiver procurando perder peso rapidamente é importante falar com um médico ou um profissional da área antes de começar qualquer plano de exercício ou alterar a sua dieta. Aliado ao médico para te liberar, aliado ao nutricionista para montar a sua dieta e ao profissional de educação física você vai conseguir chegar aos seus resultados eu vou dar um exemplo olhos nos olhos eu vou te fazer uma pergunta espero que você me responda com toda a veracidade possível Há quantos anos você vem tentando emagrecer e não consegue. E você já tentou de tudo? Então vai lá embaixo nos comentários e coloca pra mim: você já está tentando emagrecer há mais de um ano? Há mais de cinco anos? Há mais de dez anos ou vinte anos? E não conseguiu? Você tem que ver por que você não conseguiu. São justamente as estratégias escolhidas por você ou orientadas para você que não foram estratégias eficazes. E tendo em vista isso, com mais de 92 mil clientes, ao longo desses últimos quatro anos, aqui na plataforma, 92 mil clientes, são muitos clientes de emagrecimento. Eu, juntamente com o nutricionista, montamos 365 dias, isso mesmo, projeto 365 dias. Esse projeto envolve... A ficha de treinamento, sem nenhuma loucura, é o básico que dá certo, juntamente com vários cardápios para você usar todos os meses, divididos pelos dias da semana, com todo tipo de alimentação possível para você conseguir. Eu não estou falando para você que você vai emagrecer em um mês, dois meses, não. Eu estou pedindo que você se dê a oportunidade de fazer um projeto sério de um ano. E aí, depois você me manda o antes e o depois e você vai agradecer e vai falar, professor, realmente é o básico que funciona, é o básico que dá resultado e eu obtive resultado. Lá embaixo na descrição desse vídeo, Vão estar as informações. Caso você queira tirar dúvida, também vai estar o número do WhatsApp. Muito obrigado por você assistir a mais esse treinamento, a mais essa dica. Enfim, não só dicas de treino, mas dicas importantes para que você consiga atingir seus objetivos. Sou o professor Emílio Júnior e até nosso próximo encontro.